E aí, Clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Sekiro, Shadows Die Twice Hoje a gente vai fazer a área do... Área Fontaine Head Palace <risos> No último episódio a gente enfrentou o Pai Coruja, tomou uma decisão pro final bom, eu acho E hoje a gente já começa com o chefe, né? Atravessou essa ponte, aparece um monge corrompido, vamos lá Ele é meio enjoado viu? Oh, pulou, hein? A gente já enfrentou o fantasma dele. O segredo dele é defender bastante mesmo. Erramos é? Vamos fazer que você erra mesmo É normal, é normal Faz parte Uma corridinha? Ih, não deu certo <risos> Mas tá bom, a gente comeu já boa parte do HP dele E vai dar tempo de... Ir. De arrumar, né? Então, um outro suquinho. Ó, primeira derrota. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ignorar ele. Vamos pular aqui para a árvore mais alta que tem. executa ele. Ah, mãe, é mãe que você pega, sei lá como, que a gente conseguiu e agora a coisa vai ficar muito feia, muito vai muito feia. melhores, os melhores momentos aí para acertar ele quando ele enfia a lança no chão e quando ele vomita assim, não pode dar muito mole igual a gente deu. Tudo bem, tudo bem, como a gente já derrotou ele duas vezes. Devagarinho, você vai comendo o HP dele Acerte ele uma vez só... depende... e vai! <risos> Me deu ruim! O dele é demais! Nossa! Quase, hein? Olha só! Eu vou tomar ele de primeira! Ainda bem, porque ele é bastante complicado Olha só a lacraia é saindo do... do tronco dele Mortalidade cortada É isso, tomada que seja A gente adiciona a memória, ganha uns negócios um monte de, de alminha Aqui a gente vai aumentar a força, claro Força de ataque Vamos usar aqui né, os pontos ganhos, ganhos né? É uma área bem bonita, ó. cheio de árvores de sakura, cerejeiras, né? sakura, muito bem. Aqui é só desacerto, essa área é totalmente de desacerto e tristeza. Aqui a gente vai encontrar alguns inimigos, Que é aquele bicho ali, né? bem ali na frente. Eu toco uma flautinha, <risos> e a flautinha suga da gente, é, não sei exatamente o que que ela suga, mas ela suga, tá vendo? Isso que ele suga deixa a gente mais fraco e caso morrer não tem volta Enquanto não está tão feio, mas depois vai piorar, acreditem. Ó, ele não é um inimigo pesado, mas é... se ele ficar solto, aí é a tristeza. Bom, o que, que eu vou fazer? O ideal aqui é a gente chegar... Tem umas carpinhas ali, mas não pode nadar Nadou morreu A gente vai para aquela direção Evitando ao máximo os inimigos Que são pesadíssimos Vocês vão ver Se a gente esbarrar com o dedo, vocês já vão ver Aí, ó flecha do tamanho de um tronco para fazer esse dano a gente, esqueceu, a gente esqueceu de descansar, é burrice demais vamos fazer assim, já que está tudo perdido é só correr só corre, só corre não cara, não, aí não deu tudo, deu tudo errado na nossa vida se é possível fazer senhora só socorre, socorre, só corre, corre, corre. Vaza daqui. Ah oh, meu Deus! <risos> agora, agora foi caixão. Que bom, a gente nasceu daqui Excelente Aqui ainda tem tudo um pedaço pra ser si. O meu computador tá chorando hoje Deixa eu ver se eu posso resolver isso Agora meu computador está chorando um pouco menos. Essa dona aqui dá uma missão Mas eu não dou muita moral pra essas coisas Lump of Grave Axe <risos> Não sei onde achou ele Bom, vamos lá Vamos, cara A gente ignora esse cara e só corre pra cá, ó. Não, agora dá. Será que só abusar disso é errado? Não, eu não sinto nenhum remorso pelo que eu fiz. Muito bem. Agora que a gente acessa mais uma estatueta. Descansadinho Adquirir mais uma habilidade. Ao custo de. sei lá. Vou pegar essa aqui. E agora é o um susto, né? Baita caro. cona e essa é uma área, outra área de correria. Fazer tudo meio na correria mesmo, porque tem outro chefe pela frente e ainda. É tipo um elite. Esse, esse peixe tem uma área que você tem que passar Não. Não. Foi tão ruim. Aqui o um negócio é só sair correndo. É uma boa hora pra sair correndo. Corre, corre, corre. Que engasga Já está seguro? Não, não está seguro. Eu torço para que. A gravação esteja boa. Aqui a gente vai abrir uma porta depois, mas a gente tem que ir rumo àquela cerejeira ali Eu acho que dá para ignorar todos os bichos Gente do céu Foi complicado Tá vendo ali? quantidade de bicho que tem a gente só faz assim ó só corre ela aqui ó será que vai dar rest não, não vai pulou aqui e tem que derrotar esse cara nossa é muito dano Já foi, né? Foi rápido Tem tudo aqueles caras ali, mas Você Ignora A gente tem que ir descendo aqui com cautela Precisamos ir em direção ali Que agora vem um grande desacerto, vocês não tem noção 10x0 com bagulho 7x1 com bagulho <risos> Muito bem Eu sei que tem uma carpa gigante aqui você Sekiro ele não se afoga interessante isso, olha lá, carpa gigante, Aí você tem que ir escondidinho, no stealth, ela focou, bateu, morreu, não tem... Não tem como derrotar ela, por enquanto Eu acho que a gente vai tentar ir ali direto Nossa, nossa uh. Deu certo Sai da água, cara <risos> É tenso Olha o que temos aqui Vamos ver um negócio. tem uma skill aqui. Sinceramente nem sei. O que a gente passa. Vamos derrotar esses bichos. Eles não fazem nunca. Acho que não faz nada. São meio fraquinhos. Abre a porta aqui de atalho. Tem mais um bagulho good Seed. Mas dava ficar com 10 seed. Eu Achei que era 9 o Mais tarde a gente vai precisar disso aí Mais tarde Não hoje! Tudo uns carinha, mas eu vou ignorar Só vou aqui, ó tá louco Achamos ídolos, que importa Diretão pra cá Resou E agora eu vou deixar o vídeo Porque é muito legalzinho Não, pera, não é agora ele res vai tipo pronta outro lugar. Isso. Tem esses bichos. Tem que derrotar todos esses bichos. Oh, verdade, tem a árvore. Esqueci completamente desse detalhe. Envenenado, claro, burrice Se não me engano, dá pra pular em cima de uma delas Ó, oh, que regaço, hein? Era pra ter acabado, né? Agora sim que tem uma ação legal Bonito, hein? Assim ah, eu achei, né? Bonita a primeira vez que eu vi. Esse bicho lá, oferece um bagulho. Eu que legal. lembro um pouco o dragão do História Sem Fim Primeira coisa é correr dele Não precisa correr, né? Vou morrer ó Tem que pular aqui no raio, ó e revidar é só isso tomamos <risos> na certa dificuldade parece Vê se a gente acerta ele pegou e agora que coisa fica feia a gente já morreu uma vez né? <risos> Não podia, viu? Não poderia ter acontecido isso. Tem que sobreviver. Corre pro outro lado. Ele bate até cansar. A pistola no máximo, nossa, nossa. Aí cansou. Que bom, na cara é bem bonito, né? Agora a gente vem por aqui, sobe na espada e finaliza ele. Não é um chefe difícil, mas é um chefe bonito. Que hora vamos encostar, hein? Ó, oh, meio que tira só uma lágrima dele. Não, não, não bem mata. Presente de lágrimas gracioso, é isso? Tomara que sim. De volta a na Castle. Pegamos aí. O necessário. Vai tanto de, de coisa que a gente ganha. Aí o velho morreu. Né? A gente ganha a chave da passagem secreta. E no próximo episódio a gente faz o último chefe desse jogo. Precisa de um episódio só pra ele, porque é uma coisa assim, ó, especial mesmo. é isso aí pessoal, vocês gostaram do vídeo, deixa o um like, se inscreva no canal, nos nossos vídeos a gente joga Metroidvania, jogos de recomendações e presentes também como esse que a gente viu do Destino Inexorável, Vou deixar o canal dele na descrição bastante legalzinho é, deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo eu já falei isso, eu sempre me confundo quando eu falo de Destino mas tá bom, fica assim então pessoal próximo episódio é final, até o próximo vídeo Viva a amizade.